Jogos Saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Bliterando Jogos! Hoje vamos jogar Tom e Jerry para Master System e vamos para a primeira fase: na cozinha, ai ah, como eu aluguei esse jogo? Bom, o objetivo desse jogo é, obviamente, pegar o diário, mas o jogo foi planejado para você alcançá-lo só no final da fase, mas em vários pontos é possível pegá-lo antes de chegar no final da fase. Corre Jasper, corre! Você deixou escapar atrás dele! E agora? No jardim!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 Ele escapou outra vez, e agora vamos para o centro da cidade, e vamos embora e ol Sonic aí. Ah, como eu joguei esse jogo? Esse jogo é muito interessante É daqueles jogos que você termina E fica aquele gosto de quero mais Isso, obrigado por ter acompanhado até aqui, conto com sua presença no próximo vídeo e até a próxima!